Vamos ver agora como é o amor segundo os piscianos. É a mais romântica das formas de amar. Aqui precisamos de cenário, ambientação para despertar e sustentar esse estado de amor. Arco-íris, céu estrelado, passear de mãos dadas sob o luar, banhos de mar ao pôr do sol, caminhar sobre a relva fresca orvalhada da manhã, da madrugada. É, ficar num hotel, assim, com uma, em uma cama, né, num quarto, onde a cama dá de cara para um céu estrelado ou para uma, uma noite de luar, isso tudo enfeitiça, enfeita, encanta a alma e os corações dos piscianos, tornando-os muito mais dispostos para amar. De preferência, ainda por cima, uma música de fundo, o amor para, para os piscianos, para as piscianas, é, precisa do retoque da fantasia, da imaginação, precisa inspirar, precisam estar inspirados para amar. E diria a si mesmo que de efeitos especiais só no seco, no árido, no duro, no real, no concreto, no de sempre não satisfaz. Um toque de magia de poesia são indispensáveis. Só o real. A realidade cansa. É claro que não vai ser isso o tempo todo, mas doses destes efeitos são indispensáveis. E por que isso? Porque os piscianos eles buscam esse contato com o sublime, com o, o, o superior, com o maior, com aquilo que nos abarca, abrange, é, encanta e nos eleva. Se o amor não puder fazer isso, se o amor não puder nos conduzir a este lugar, o que mais conduzirá? Se o amor não nos fizer sonhar, segundo os piscianos, não é amor. E se o amor não nos fizer sonhar, o que mais nos fará sonhar? O amor para os piscianos, para as piscianas, gera entrega, é, elimina barreiras, limites, fronteiras e funde, une. Não tem mais essa coisa de é meu, é seu, é meu espaço, é seu espaço, são as minhas coisas, são as suas coisas. É o amor que costura esse envolvimento e faz com que os amados, os amantes, se entrelassem, se unem, fiquem na mesma frequência, na, minha, na mesma sintonia. Então, o amor é um golpe para o ego, para o individualismo, para o egoísmo. De novo, se o amor não for capaz de reduzir o egoísmo, se o amor não me levar a me ocupar do outro, a favorecer o outro, a fazer pequenas renúncias para a felicidade do outro ou para unir as almas e os corações, então não é o amor. O amor, portanto, é o que nos faz generosos, dadivosos, altruístas, abnegados, se o amor não for capaz de produzir esses sentimentos, o que mais será? Então, meio que naturalmente, quem ama deveria se tornar menos egoísta, pelo, pelo sentimento do amor. E o amor também, de uma certa maneira, amenizaria a personalidade. O amor também tornaria essa personalidade mais doce, mais fluida, mais flexível, porque esse é um dos efeitos colaterais do amor, suavizar a pessoa. São flexíveis, maleáveis, dóceis e costumam se amoldar com muita facilidade a personalidade, a vida, as preferências, aos gostos de quem eles amam. Para eles, quem ama não fere e não faz sofrer aquele, aquele que eles amam. É, preferiam imensamente sofrer eles próprios do que causarem sofrimento àqueles que amam. Colorem, enfeitam, enfeitiçam, encantam a vida daqueles que eles amam. Farão um grande esforço para que aquilo que eles façam, ou digam, ou hajam, não suscetibilize, não fira aqueles que eles amam. Amam mais o amor, a sensação, o encantamento que o amor traz do que propriamente o amado. Então nesses casos eles não são os mais exigentes, os mais focados em reciprocidade. Desde que eles possam ter os sentimentos que o amor gera, quase que já é bastante. O efeito que amar traz para eles é tão grande que basta a sensação de estar amando. Geralmente são a pessoa que mais ama na relação. O outro é mais amado do que ama. Faz parte do temperamento amoroso dos peciados. Compreendem e aceitam o outro que eles amam, como ele é. E não ficam tentando corrigir, apontar defeitos, criticar, olhar muito de perto o outro, para ver todos os seus mínimos defeitozinhos, não, não é assim que funciona amor para os pecianos. Aliás, para eles, quem ama compreende, e se está compreendido, está aceito. Para eles, o amor é alguma coisa que a gente faz assim um pouco distraído. A gente olha para o outro como um todo, pelo conjunto da obra, e não pelas partes que eventualmente possam trazer imperfeição e defeito à personalidade. Então para eles, a gente ama o outro assim, de uma maneira assim, um pouco distraído e não tão atento, porque com muita atenção a gente acaba vendo muito defeito. Não é a forma de amar dos piscianos. Se você gostou desse conteúdo, e tenho certeza que gostou, e se você se identificou com essa maneira muito primorosa, muito generosa dos piscianos amarem, Compartilhe esse vídeo com seus amigos, colegas, namorado, namoradas, piscianos, que eles também vão se identificar. E se inscrevam no nosso canal no YouTube, porque a gente tem sempre conteúdo de astrologia de muito boa qualidade.